É... Oi pessoal Hoje eu vou contar para vocês uma história Que aconteceu com a minha avó Há 20 anos atrás Eu acho que seria bom eu contar para vocês Bom, naquela época Era uma época que eu nem sequer tinha nascido né? E no trabalho da minha avó Ela e as amigas delas organizavam as festas Inclusive as missas E no próprio grupo delas é, Elas participavam elas participavam, tipo, dos cantos das missas Uma das amigas era participante da igreja E convidou a minha avó para participar de um seminário de vida no Espírito Santo A minha avó participava das missas, mas não era muito atuante Dá para dizer assim E era muito questionadora também E um dos questionamentos que ela tinha Era a questão da adoração ao Santíssimo Sacramento No entender dela é que as pessoas estavam adorando um objeto Que seria o ostensório e ficava muito chateado. Mas enfim, voltando ao seminário, que foi onde aconteceu o que eu vou relatar. No primeiro dia, tiveram muitas orações, muitos louvores e muitas palestras. E ela estava até entrando no clima do seminário. No segundo dia, teve o início do seminário junto com a missa. E houve o um momento da entrada do Santíssimo Sacramento. Então nesse momento, quando minha avó viu o Santíssimo Sacramento e os outros participantes começaram a fazer a adoração, ela virou o rosto, fechou os olhos e mentalmente disse já vai começar, e se recusava a reverenciar a passagem do corpo de Cristo. Em um determinado momento, do nada fez um clarão, uma luz que se expandia como uma estrela, no meio dos participantes, onde estava o ostensório com o corpo de Cristo. Fez-se a figura de Cristo, transpassando as pessoas, olhou para ela e disse, Eu vim e tu não me reconhecestes. Nesse momento a minha voz se ajoelhou e começou a chorar. Então ela viu Jesus vindo até ela, transpassando as pessoas novamente. E nesse momento ela sentiu que ela tinha sido perdoada. Ela continuou ajoelhada, chorando em oração. E após isso ele continuou caminhando entre as pessoas. Nesse momento, o grande amigo dela, que não sabia se era católico, se ele era evangélico, se era espírita, ele basicamente não sabia o que, que ele era. Foi quando ele caiu adorme adormecido do lado dela e ele ficou bons minutos apagado no chão. Ao término da missa, eles foram conversar sobre o que tinha acontecido, tanto ele quanto a minha avó. Com ele, ele disse que sentiu um fogo que veio dos pés à cabeça, que tomou conta do corpo dele o apagando. E assim encontrou sua religião e minha avó passou a acreditar que o ostensório é apenas vestimenta e o aorte que está dentro do ostensório é o corpo de Jesus ali presente. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreva no canal. E caso você tenha alguma dúvida sobre minha história ou queira saber algo mais, porque tem alguns detalhes que eu não cheguei a comentar, pode escrever no comentário que eu respondo assim que eu ver. Obrigado.